Os serviços públicos, de uma maneira geral, e eles, toda assistência social não foge à regra, não está preparado para o entendimento do sofrimento das pessoas LGBT. Né? Não entende a questão da orientação sexual, nem de identidade de gênero. Né? E para a gente promover um atendimento humanizado, que englobe a todas as pessoas, nós temos que entender essas especificidades. E não imputar a essas pessoas a culpabilização pelo sofrimento que elas apresentam quando chegam aos nossos serviços. Então, nós precisamos entender a necessidade do respeito no social a necessidade de entender a pessoa do gênero com o qual ela se identifica e, a partir daí, pensar as possibilidades de superação dessas mazelas, dessas vulnerabilidades e, aí, enfrentar realmente esse sofrimento e propor a essas pessoas uma nova jornada e uma nova trajetória. Então, entender que nem todas as pessoas vivenciam uma lógica heteronormativa né, e vivenciar suas orientações sexuais, as suas afetividades né, com pessoas do mesmo sexo, também do mesmo gênero e entender que pessoas se identificam como homem e mulher, independente da sua gênero. E que isso vai fazer que esse atendimento ele seja completamente diferenciado. Então, entender uma especificidade não é criar privilégios, é garantir a qualidade desse atendimento, prestar um serviço né, de primeira grandeza para essa sociedade como um todo o Suas é meu, o Suas é seu o Suas é de quem tem direito